Ah, é que é atirador, não vou poder honrar a Ryuka de trash. Meu, trash de milhões. <risos> Vai ser Ash ou MF? Ash. Vamos de Ash. Ash Velho Oeste, bora. Eu não resisto a Ash Velho Oeste. <risos> eu não resisto a Ash Velho Oeste. Será que eu tenho que usar a espontaneidade de ataque speed? Deixa eu ver, peraí. Ai, Varus, cara. Varus Karma. Não pega Jana, pelo amor de Deus. A gente não vai nem clicar. Pelo amor de Santo Cristo. Qualquer coisa menos Jana. O cara vai pegar Jana, já tô vendo já. A gente que gosta de apanhar. Pike! Gosto. Eu vou sofrer, mas é melhor do que Jana. Mas que bipolaridade é essa? Que a pessoa joga de Jana e de Pike ao mesmo tempo. MEU DEUS Mas jogou O cara deve ter se assustado muito Por que que ele fez isso? É pra puxar, não é? Ah, eles perderam o um minion? Deu certo, eles perderam o um minion Ai, chuva de lâminas roubada. roubada Meu gente, falta com tava cooldown Meu rio não pegou nele, mas eu não tava afim de fazer isso Eu ter me avisado pelo menos né, um ping, sei lá Foi vida louca demais pra minha pessoa Ah, dava pra gente ter matado se eu acompanhasse Não tava esperando hesitar, e, e a nossa senhora aí Ai, dane-se Quando a gente pega alguma coisa Saí de mó banana ali de novo não dava, né? Olha como a wave ficou, que longeira Pô, quando o mid dos caras tá 3 barra 0 ainda tem TP Tá uma pegada Eu sou muito ruim formando Jash, é impressionante Não, eles não podem nos está Você tá saindo da torre? Fica aqui, fica aqui Não tem tanque, a carva tá sem spell Tá de boa tem que pensar viu, pra quando for jogar bot Entre Varus e EZ, EZ é mil vezes mais tranquilo do que Varus Eu só quero que ele não me abandone, se o cara daivar <risos> <risos> <Yeah. risos> Ok, daí pelo menos a gente troca Ele jogou a barata pra cima de mim né, mas tudo bem <risos> <risos> Dadas as opções ali, não sei se a gente tinha alguma algum final mais feliz. Vamos uma Ash. Eventualmente é verdade, a gente dá muito amiga, dano. Meu Deus, que é poluída essa skin Pike. Credo. Cara, eu só acho que a gente vai tomar um belo outplay aqui. Não, foi o Pike que pegou aqui. Como? Como? Ai, sério. Quando Deus não quer, não tem o que, tem que fazer é também, todo. né? Nossa, flashes Lugar... O que isso? Olha aqui ah, Se eu pego aquela kill, fica muito tranquilo na minha vida Mas tudo bem, não tô em posição de exigir muita coisa, né Que matar, dá bom Isso, não matou Aí deu uma pegada, porque se era pro Varus não conseguir nada lá no top e matou o cara do top Levar ela? Não, vamos me levar, né Eu que vou ficar com Deus aqui What the <risos> Você finalmente acabou a porquinha, né, meu amor? Ah! É os, es... é os Não sei porque eu achei que fosse sair vivo. Não sei que nível de otimismo eu tive ali. Pior que a Irelia não valeu os mínimos que eu perdi. Então que a gente vai pegar esse dragão, né? Aí vários rouba Quem é nosso? Tá me matar do coração, ela conseguiu. Direto do do, céu, do céu. coração já pode me considerar morto. Traz ah, mano, essa karma, vagabunda. Um Speed, cara. Se xurelha, deu trocentos milhões de v Speed pra mulher. Ah, eu tô vindo aqui, Nara Preciso menina. Vou aproveitar que. A do. Ah, ficou com eco aqui, o. Eu quero que eu carrego esse jogo se eu ficar forte. Deitado com sucesso. Eu não, tem, não, não vejo o final feliz da gente indo parar isso. não. Querem lutar por esses silas desse tamanho? A gente não tá discreto. Eles viram todos nós. Vai que morreu já. Verdade desaparecer. Vamos ter que nos contentar com a versão artificial. Matamos caciques. Pim filme para o coração. Pode começar a rezar. Misericórdia. É meu Deus <risos> <risos> Eu dei flash com esse level auto-ataque, cara, foi feio Foi muito azar da Irelia ter voltado <risos> É isso aí Vai, Pike. Já deve ter terminado a é Kha'Zix, né? Poxa, não fizeram? Dei carry contra a Kha'Zix Vou ter que fazer zonas Se eu não tivesse perdido tanto farm de bobo Era pra eu estar igual o... o Varus em farm Eu perdi muito minion de bobeira <risos> É, o gank da Ashe, filho tá achando que é? Bom, a gente tem Cassiopeia e ela tá de Blue Porém, eles têm Varus Que requero... isso? É o sacrifício pra gente poder dar recall? Acho que é É a oferenda? É a oferenda ali E a é, Cassiopeia matou o Pyke ainda, hein Matou o Varos, aliás Não, não foi ruim a ideia do Pyke ali Ele se matou pra, pra gente poder dar B Foi um grande herói <risos> Falta a quarta cura. Qual que a gente faz aqui? Eu tô achando que a quarta cura é razoável mesmo. Isso aqui, muito elastio. Vou fazer mesmo. Eu aplico no, na faixa inteira com o meu W, né? Ruim não pode ser. Só pra que bom que tem cooldown, né? A ult do, do Silas. Peguei Spike, parece um Cartus. Putando Sejam um abençoados. Seja abençoado. Vai. Boa, boa, mandou bem, mandou bem Passinho da né, caçopéia foi bonito Ai, desculpa <risos> Eu vou fazer esse item porque é muito gostosinho É muito gostosinho esse item Não foi mentirosa minha ult Nem vem, foi perfeita minha ult Nossa, Nossa ele tá com item ainda Nossa, vai sobrar pra mim ainda, hein Estão contas a um poder maior <risos> Direto dos céus Ao contrário Eu sei Devoção é instável Um olhar de Meu <risos> <risos> Deus Quem estava vendo Kazix? É. É sobre isso RESPEITA A ASHE RESPEITA A MAMACITA do, do... de Freyord É isso O NAR fez tudo ali dando do mas... Mas eu sou a Ash Que que é uma que carry de respeito né cara É isso Para de me tocar com essas garrinhas A Freyordiana Freyordiana Tô sem flash? Ah não vou ter flash Tô fazendo gente Ai Nossa ele tá sem cleanse né? podia ter matado ele Ai meu Deus, não tô vendo o Kha'Zix, quer dizer que eu vou morrer daqui a pouco oh. <risos> Ou não Vai matando o Minion Já sobrou o Wave, mas não vai dar pra ter GG Ou vai Ela matou? Vamos... Será que tem DPS? É forte Kha'Zix Vamos matar vários, Para mostrar quem é que é o superior da botlane aqui ó Mata essa karma Fedorenta legolas conhece legolas é <SILENCIO>